Mas olha só, estamos aqui mais uma vez no programa mais adorado do Brasil E hoje vamos reagir a vídeos antigos do meu canal uh! Porque pra quem não sabe, eu tenho um canal há muito tempo Tipo, há muito tempo mesmo, eu acho que vai fazer o quê? Já uns 34 anos Quase isso? 110 Praticamente Não, eu acho que uns 8 anos, eu acho que eu tenho um canal já Só que eu não postava vídeo frequentemente, eu postava vídeo tipo uma vez sim. Dois anos não, uh, <risos> eu fazia isso, eu fazia isso, infelizmente, podem me vaiar eu sei que eu era é porque ele era é muito famoso, entendeu? As chuchucas pulavam em cima de mim, então eu tinha que ir na calma, entendeu? E o que? Vamos reagir aos vídeos antigos que estão privados, que eu nunca vou colocar pra vocês verem, <risos> só agora. Então já deixa seu like e se inscreva no canal. E pra quem não sabe, meu nome é Fabrício Augusto E antigamente eu tinha um canal que era Augustube Augusto YouTube juntou YouTube... Augusto... é, um ah, tá. E o que? Era quando eu era muito novinho mesmo Tipo assim, eu parecia uma pichulinha de... Uma porpeta. Mano, bordalho. Um gordalho E o que? Se liga aí, ó, vou colocar aí pra vocês E é o Augustube Responde 4 Eu, tinha... eu fiz 7 vídeos no Augustube Responde, mano E aí, galera do YouTube? Nossa. Hoje... Parsa, olha a minha Sim, tá voz, cara. mano, que horror, cara, mano. Cara. Ele parecia o pinguim do Toy Story, tá ligado? Não, tá detalhe, olha, voz, assim. a, olha a camiseta, a minha camiseta, Arregacetas. Tá escrito Arregacetas. A gente tá boa, né? <risos> fazendo alguns tube Responde 4 que vocês tanto esperaram, tanto mandaram perguntas. Tanto mandaram perguntas, era eu que queria as perguntas, mano. Olha isso. mano. Meu tamanho, meu pai e tal. É, seu mas era assim, assim mesmo. Então vamos começar. É. Tem, tem, tem que voltar a vinheta aí, tem que ter Solta a aí, ó! Passa! Logo o Hugo tube responde 4! Cusão, nessa época aí eu tenho vergonha, eu fico vendo esses bagulhos, eu fico com vergonha real, eu fico, mano. Eu, ah. Falou o desafio, né? Vamos começar! Ai. Caralho! Que hardcore! Que hardcore! Caralho, o Alex! <risos> não, e pior é que todos os desafios eu fazia assim, eu fazia tudo errado, mano. Eu nunca fiz um desafio completo, eu acho. Olha isso! <risos> Ai, não. <risos> não, melhor os telefones do. Eu lembro quando eu estudava lá na minha escola, parça, todo mundo falava desse vídeo. Tipo, é o moleque que gravou com a voz, tipo, mano. Ei galera, como vocês tanto pediram, a minha avó Célia tá chegando. <risos> <risos> <risos> Vovó! <ser>, tá? <risos> <risos> <risos> Apresentação <risos> top! Eu amo, eu amo esse vídeo! Pica das galáxias você pode. <risos> Minha avó com umas narinas de tamanduá parece um buraco de tatu. Ela é não conheceu, então vamos Sim, começar, vai. Felipe Rezende. Célia, qual foi a pior travessura do seu neto? Jogar gás de cozinha... Gás de cozinha. Gás de, gás de cozinha. gás de pimenta na cozinha. Uma vez eu fiz isso. Eu não sabia que era gás de pimenta, minha avó comprou um gás de pimenta pra ela se proteger na rua. <risos> Eu não sabia o que era Eu comecei a apertar na cozinha pensando que era tipo um bagulho de bom ar, tá ligado? Pequenininho <risos> Parça, ninguém conseguia andar na cozinha <risos> da minha casa, <risos> mano Deixou todo mundo louco Quais pokémons raros a Célia tem? Quais pokémons raros você tem? Nenhum Você não sabe nada? Você não tem o Pikachu? Você não tem o tempo? É no seu cu Nossa <risos> <risos> A minha avó não muda até hoje, ela é estúpida, ah. Você conversa 10 minutos com a minha avó, é desse jeito, mano, sem zoar <risos> <Isso> <risos> É tipo assim, é vergonha alheia atrás de é, vergonha é, alheia, é, mano. mano Mano, que vídeo bom é que Mano, que demifique é que é, o que andar de meiota sem na minha piroca na piroca que sente, velho. Quer sentar feito assim, então? Quem quer, quem quer sentar feito? Hoje o bonde deu papa, ela não quis entender. É de moto ou de carro, quer estica pro rolê, Brijou na minha XJ e eu sou da eu minha chute. Tá, tá olhando. Foda-se, eu vou fazer isso agora. Meu Deus, foda-se, eu vou fazer agora, por que não? Vai estourar esse bolo. Não estoura, camisinha da prefeitura é a melhor. A camisinha da prefeitura é melhor. Nossa, cresceu mesmo sua cabeça, hein, Nossa, <risos> Olha lá, olha lá! Olha Ai. lá! Nossa! Ai. Ai. Nossa, vai estourar. Aqui, aqui a gente já faz ao vivo. Fecha o olho, porra! Ele tá morrendo. Ah. Tá morrendo. <risos> bagulho é, é, é. horroroso, Tô todo lubrificado agora. Ó, <risos> <risos> oh, vamos ver o outro vídeo que eu gravei com a minha avó também. E aí, seus filha é de uma puta, me tudo me bem? Cara, de graça, ela começa <risos> assim, mano. Sim, são nós na fita, vem, Fabrício. São Uou! nós na fita. Como vocês tanto pediram, eu trouxe a minha avó. Uau! Ninguém pediu. Vamos começar. <risos> Enzo Gabriel. Célia, há quanto tempo está na seca? KKKK. Menos menos tempo que eu como de seu pai. KKKK. Patada. Puta essa bugada de estupidez, mano. É sério, meu. do céu. Cruzamento de dois pássaros. O que dá o cruzamento? não um quero quero com um pica Responde, o pica-pau. Responde, vovó. Cruzamento: não um quero quero com o um pica-pau. Quero, quero, que pica pau É, dá o quê? Quero pau, quero pica, quero pau Quero pica, quero pau Quero pica, quero pau Mano, que coisa horrorosa E o pior ficar que ela fica pensando pra caralho <risos> ela fica raciocinando, não sei o que é pior, mano Outro vídeo que eu gravei com a minha avó Meu conteúdo era minha avó, eu adorava gravar com a minha avó de chuva, você de Que chuva gostosa <risos> seria Seu pego de que pingo gostoso seria. Não, isso é real mesmo, mano. Isso que você falou. Tipo, pra você ver como eu não gravava diariamente no canal, ó, aquele era o 2 e esse é o 3. Parça, olha a diferença da minha cara do anterior pra esse, mano. Tipo, é isso. Tipo. Mano, <risos> não, e o que? Detalhe: minha avó com batom roxo na boca, mano. Detalhe, parça. Pingo de chuva fosse o um pingo de buceta. Que pingo gostoso seria. Querida é que <risos> é. YouTube, tudo bem com vocês? Hoje o estou lindo. aqui de novo. Olha. olha só olha a diferença só. nas cordas vocais do menino. Querida Vocélia, a avó Pica das Galáxias, né? Vamos gravar mais um vídeo hoje com ela. Delizante. Vovó Pica responde. Vamos para a primeira pergunta: Raul. Ela sabe dar sarrada no ar, você sabe? Só que não, tu não tá. Ô Xanaína! Ô! Ô Xanaína! Xanaína! Você não vai encostar hoje no piscinão de ramo, Xanaína! Tá querendo sentar na tromba, só quer sentar na girumba, Xanaína! Xanaína! Xanaína! Xanaína. Oh, lá! Oh. Ô! Xanaína! Ô! Oh, Xanaína! Vem oh, com o boga na não, eu real espanquei a lei Maria da Moda Nossa, né? Nossa porra Pelo amor de Deus Chulepada, esse vídeo eu gravei aqui também já faz uns anos, uns bons anos, mano de verdade faz muito tempo Esse aqui faz muito tempo mesmo né? Gente, eu tô aqui só para mostrar como ficou as minhas costas Que esse viado do, do Fabrício fez com as minhas costas, velho Mostra de perto aqui que esse cara fez com as minhas costas Faz cinco dias já, faz cinco dias que, que minhas costas tá assim, ó Dá uma liga aqui Ó, culpa dele O nome vai ser Chulepada, é nada mais nada menos que uma cópia do Lapada Você vai é, ver. É. Pra perce Percebemos quanto tempo que você não grava, já mudou aí, novamente 20 anos aí, né? 20 anos Cusão, que absurdo, mano Eu escancaradamente copiando Lapada <risos> Do Cauê Moura. tipo, Chulepada, é igual, mano é igual hoje em dia eu faço com o Michael Kista, É brincadeira, Michael. um amigo, manda mensagem todo dia pra mim. É só uma, né? É só uma, né? Só uma. Um, dois, três, jacaré. Vira mais pra casa pra me pegar. Mano, eu me senti um senhor feudal batendo no escravo, mano, quando eu bati nele. Você falar já. Já. Não, eu lembro que eu fui sem dó mesmo, mano Mano do céu, velho Aí que assim, <risos> é, é, eu achei, mano quero... Olha a marca! Olha a caralho Porra, Pedro, ele uma a câmera eu ter, eu pô, me engano. Me engano, eu de novo Agora ele pegou toda a câmera, Pedro Puta, ele Feijão, velho hum, tem... eu que entrar, Nossa, cheia de engada de feijão Nossa, Olha aqui ele tá aqui, ó pegou gente pegou é mas por hoje é só rapaziada fiquem com o cu do Pedro aqui na tela grandão lindo bonito e um beijo no botão de vocês aí ó se inscreva aí se inscreva aí que vai ter vídeo novo ah.